Muito feliz de estarmos aqui no nosso segundo encontro do Ascensão. Eu e a Marise, essa linda, <risos> fofa. Que delícia estar aqui mais uma vez nesse projeto que tem feito a diferença na vida das pessoas. Beth, obrigada. Sempre uma honra, Tava totalmente conectada aqui para nós. E eu tenho certeza que os estímulos das mensagens, das codificações, vão levar a gente num outro lugar, que é o nosso lugar, na verdade, de origem. Com certeza. Então, eu estou muito feliz de poder aqui. Já estou ancorada com o Sanato Kumara, o Sananda e o Adama. Então, é um prazer Isso aqui é só sintam sim, sim. as energias chegar que tá pá-pum-pá igual pastel de feira. Isso. a gente estava aqui nos bastidores falando do novo mundo dessa existência, dessa energia de como é, de como a gente sente e o quanto a gente deseja e a gente está escolhendo que mais e mais pessoas acessem esses espaços de paz de amor, de alegria, de felicidade e é a partir desse espaço do nosso coração que a gente se coloca aqui com vocês para vocês e com todos os seres das estrelas e seres de luz que estão conosco. À frente desse lindo projeto. Porque esse projeto, ele não é um projeto meu, nem da Marisa. Ele é um projeto muito maior do que nós. Porque ele é um projeto para a humanidade. E tudo que aqui gravado é para que as pessoas possam ter acesso a essas informações, a esse conteúdo que vem do outro lado, para que a gente possa ter um caminhar mais leve, mais feliz e mais saudável. Esse é o propósito. Então, nós somos muito gratas em termos vocês aqui conosco. Sabemos que vocês têm o discernimento de saber para as pessoas com quem vocês vão compartilhar esse conteúdo, porque ele precisa chegar a mais pessoas. Não é a minha palavra, não é a palavra da Marise que precisa chegar mais pessoas. É a mensagem da nova era. De nós, seres que estamos escolhendo ascender e estamos passando por esse momento de transição. Então, receba a nossa gratidão do nosso coração que transborda de amor por todos vocês. Como oh, você é linda. Que linda. Você transborda de amor maravilhosa. Obrigada por essas... Lágrimas que trazem felicidade, brilho para esse planeta. Mostram a condução sincera de boas lágrimas que caem. Ah, todas as cidades intraterrenas neste momento estão conectadas conosco, aqui e agora. Eu sou o Sanato Kumara e é um prazer estar me comunicando novamente com vocês. Há tempos, eu digo, para que vocês se mantenham em frequências um pouco mais elevadas, para que nós possamos conversar de igual para igual. Mas por alguma razão, parece que a humanidade ainda escolhe outros ruídos, outros caminhos, outras conexões, e nós respeitamos esta condição. Hoje, esta conversa é para aqueles que nos chamaram é para aqueles que se perguntam o porquê estão fazendo aqui, o porquê nasceram, o porquê da terra, o porquê da divisão, o porquê das guerras, o porquê dos porquês. E nós estamos aqui porque nós escutamos o seu chamado, não apenas através desta comunicação no vídeo, não apenas através dos livros que foram canalizados pela Aurelia Jones, não apenas de tantos outros livros canalizados, apenas o seu simples pensar e pulsar vai trazer toda a informação através de você. Mesmo que não houvessem todos os livros, os vídeos ou as formas de comunicação, ainda assim você receberia as informações e tua alma seria reerguida porque nós estamos aqui. Mas vejam as multifacetas que chegam até vocês. Por privilégio? Não. Vocês escolheram, vocês ouviram o chamado do coração. Vocês andam fazendo muitos questionamentos e nós até assustamos com tantas perguntas das quais vocês já se responderam. Parece que necessitam de uma validação através de um mestre dizendo que é isto ou aquilo, mas eu não estou aqui para trazer estas respostas. Eu estou aqui para dizer o tamanho da alma que vocês são, e como vocês vão adquirir uma ascensão que já chegou no corpo físico, como você vai ouvir este chamado da própria alma que quer viver livre, é como sempre dissemos, e estamos unidos em consciências aqui, ações do dia a dia, irmãos e irmãs, ações do dia a dia, irmãos e irmãs, como podem, agir e achar que estão agindo como mestres e de repente no final do dia não se sentirem nem um pouco bem e se questionarem mas eu fiz isto, fiz aquilo e eu pergunto você agiu com o seu coração? ou você agiu porque você leu que estava escrito de uma determinada forma num livro e você seguiu regras ou mesmo as belíssimas orações que vocês têm com todo respeito do Miguel Arcanjo, ou tantas outras, até nas obras de Telos, e vocês seguem a risca. Mas quando eu observo vocês, e digo novamente com respeito, jamais querendo insultá-los, apenas para provocar uma reflexão, vocês leem desesperadamente, e não confiando com o coração. É mais válido dizer palavras que saem do teu coração, do que ler rigorosamente ou realizar, porque nós vemos, vocês colocam os vídeos uh, destas plataformas que tem, e muitas meditações, orações, que são valiosíssimas, mas todas só funcionam quando você está inteiro e não desesperadamente, para se salvar ou para ir para o céu, como vocês dizem, porque estou no inferno, preciso ir para o céu. Ora, não existe inferno. É sua mente que está em desequilíbrio que cria este mundo e esta realidade da qual nós queremos falar. Nós incitamos muito em vários, em diversos livros canalizados, o um mundo que para vocês aparentemente se assemelha a uma fantasia ou um romantismo, como um desenho. Não é uma verdade. Veja a propriedade e a quantidade de força que vocês colocaram criando. Esta realidade que vocês vivem, onde há fome, roubo, violência, todo tipo de agressividade, de todas as formas, até aqueles que não fazem diretamente, prejudicando, mas prejudicam verbalmente com suas avassaladoras opiniões. Ou seja, todos, em sua maioria, ou ao menos 78% da população mundial, se encontra com estes recônditos gravados em seus subconscientes, onde só é válido aquele que tem uma opinião similar, que também tem a mesma configuração de agressividade e violência daquele que usa as mãos ou uma arma de fogo de uma forma contundente. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Claro que existe a gravidade de todas as formas, mas... Percebam que a energia e o peso é o mesmo, ou seja, o mesmo peso de consistência universal, de agressividade e de resultado. O que eu estou querendo dizer é que quando vocês forem fazer as orações, claro, usem as como um apoio, para depois acessar a vontade de suas almas, a vontade do que vem, uma simples palavras, uma simples palavra, vocês não precisam se enfeitar tudo para conversar com aquele que habita dentro de você, ou para acessar estes lugares do mais puro amor, é você com você mesmo, e até usando... É, truques ou palavras diferentes, ou até os palavrões de vocês, não importa. Se disser com o coração, acredite, você terá feito a conexão. É neste ponto. Agora, sobre as realidades criadas, como podem querer criar e aceitar essa realidade da qual vocês leram nos livros e que a alma de vocês diz que é verdade? Claro que existe, afinal de contas é um grupo de pessoas que vibra naquela mesma realidade. E é natural que ela surja. Mas pense que vocês fazem isso e ao mesmo tempo, ah, mas eu tenho essa realidade, eu tenho esses fatos, eu só acredito nisto que eu estou vendo, e no fundo ficam desesperados, querendo correr para esse outro lugar. E não trazem efetividade no seu dia a dia, porque vocês querem corromper o tempo, o tempo de assimilação do outro. Vocês querem mudar imediatamente um algo que levou íons em vocês para serem modificados. Amados, a mudança realmente é interna. E aí vocês podem dizer que já sabiam, que já tem conhecimento suficiente, mas, amados, o conhecimento caiu por terra. Porque mesmo repletos com uma overdose de conhecimentos, a maioria ainda tem a sensação que precisa de mais... Porque não levou este conhecimento ao centro de sua sabedoria Não adianta Não adianta esta corrida Não adianta não trabalhar para o teu próprio passo O trabalho é de você com você mesmo Não adianta sair por aí <risos> Cantando as minhas maravilhas porque ninguém te escutará As pessoas ainda assim vão ouvir os próprios pensamentos Sabem por quê? Porque elas escolhem viver aquela realidade. E tudo bem. Vocês não podem simplesmente... ó, Porque a minha realidade é melhor. Porque tem unicórnios coloridos de cabelos rosas. E a pessoa vai olhar... Mas você está drogada? E vão rir de você. E aí é bem capaz que te insulte e você caia a vibração. Amados. Precisa de tempo? Porque até vocês levaram tempo tentando... Assimilar as informações que nós trouxemos. Quantos de vocês não duvidaram? Ou até mesmo batiam em nossas portas, ou nas nossas naves, ou nos nossos templos? Sanato, não estou entendendo. Está difícil, porque é difícil de aceitar. Olha a realidade, está no inferno aquele planeta. É, tua mente está. Mas como eu vou criar um mundo melhor se o planeta está? Você é o planeta. De uma certa forma eu sou, e vocês questionavam, porque eu estou sendo estimulado, eu estou no efeito mas nada Você não tem vontade própria? E eu pergunto, e eu sempre perguntei. Qual é a sua vontade? O que queres fazer na Terra? Você precisa ser apenas o rebanho? Ou você pode fazer o rebanho acordar? Não para suas vontades? Mas fazer com que o rebanho acorde e diga o que vocês querem fazer. Qual é a propriedade e necessidade de cada alma que se encontra aqui. E aí cada ser dizendo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então que vão e chega. Chega de querer a mesma coisa. Ou chega de ficar no mesmo lugar. Porque cada um veio movimentar um lugar nos quatro cantos da terra. E é assim que é. Aí cada um descobrindo o porquê que veio. Agora vocês quererem que instantaneamente todas as pessoas em conjunto entendam o que vocês, almas antigas, estão vivendo e ainda em contrapartida exigiram um tempo que vocês tenham mais na frente. Vejam, não faz sentido. E vocês precisaram daquele tempo e daquele mesmo lugar, daquele estágio que esses seres que vocês dizem não dá mais para ficar perto porque é tóxico, né? veja vocês, vocês também eram tóxicos então, então não dava para ficar perto de vocês, vocês não tinham brilho, vocês não faziam sentido, como é que é isso? Etapas necessárias, respeitem a etapa e saibam olhar com amor. Amor, como se estivesse revisitando você mesmo. E olhando a preciosidade do tempo, e garanto que vocês vão se emocionar. Falar, eu conheço aquela estrada. E que divertido revisitar e estar. Porque não é uma luta que vocês estão travando contra as trevas. Vocês só estão apreciando caminhos que podem ser um pouco mais duros ou mais suaves. Uhum. Todo mundo chega... Então, vamos falar da nova realidade que nós apresentamos nos livros e vocês vão exercitar em vocês. Mas vou estar completamente alienada, Sanat Kumara? Não. Claro que não. Você vai observar, tanto porque você viveu tudo que você está enxergando, já foi visto pelo seu ser, <risos> a íons não só nesta experiência, mas como em outras, onde vocês escolheram estar totalmente submersos e se dizem ter falhado. Vocês usam muito esse termo. Não vamos pensar assim, como falhas. Vamos pensar como experiências que precisavam de formatações mais contundentes. <risos> A alma de vocês quis experimentar. E tudo bem também com isso. Agora vocês vão formular de uma outra maneira eu enxergo o mundo que está à minha frente como vocês dizem, realidade 3D eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado o capitalismo, aquilo, aquilo outro tudo bem, tudo bem mas, cocriando o seu verdadeiro paraíso dentro de ti sempre sendo extremamente generoso aqui dentro se banhando de carinho de gentileza. Quando eu digo carinho, são carícias. Carícias. Seja na sua forma de se alimentar, seja nos seus cuidados, seja em apreciar o sol e parar, é ser 100% carinhoso. E aí todo o teu corpo começa a entrar nesta frequência de carinho, de gentileza, de sutileza. Não de pancadarias, palavras duras que te machucam e te adoecem. E fazendo esta brincadeira que é você quem cria, no primeiro momento o que vai acontecer? Ela vai se estabelecer no teu eu, em você. E vai fazer com que você se conecte e sinta a verdade das conexões com os seus eus paralelos os seus eus ascensionados, criando uma via única, pulsando em teu eu. Só que aqui, claro, você está numa realidade completamente diferente, mas dentro de você, que é o que importa, é o seu ponto de vista, é a sua quinta essência acionada o tempo inteiro. E o teu olho e o teu coração vibrando em luz, num raio, que nada ultrapassa e faz cair esta lucidez. Porque você fica acordado nesta verdadeira beleza de quem você é. E acionando desta maneira, nunca mais nenhuma palavra vai fazer com que você feche os olhos. Quantas pessoas nesta terra, Está neste nível de consciência. Apenas três e virão mais dez que estão no processo. Acende e não fica tão aceso assim. Acende e não fica tão aceso assim. Acende. É como se estivesse se adaptando naquele lugar. Porque são frequências altíssimas. Tem sentido náuseas? Vocês têm sentido aquela percepção um pouco de flutuação, de deslocamento? E tem horas que sim, tem horas que não. Tudo é natural e faz parte de você que escolheu estar totalmente lúcido no planeta Terra. Poucas pessoas tiveram a coragem de fazer isto porque... Porque você não vai mais se encaixar em nenhum movimento de dor, irmãos e irmãs. E vocês têm um apego corrosivo em relação a pessoas, a coisas, a manias, a gestos que vocês falam. Não, eu não estou apegada a nada. Amados. Estão. Sejam honestos. Apegados até a forma como vocês colocam seus aparelhos telefônicos ao lado de suas camas. Ou o livro, que tem que ser um determinado livro que esteja ali, ou a toalha, que tem que ter uma determinada cor. Se isso não é apego, ora veja. Mas claro, que tudo importa como a dama falou da, próxima, da, da outra vez que houve a comunicação. Mas importa num outro nível de consenso. E não num nível que faça com que você seja escravo. Esta libertação consciencial de realidade que você cria, se dando generosidade diariamente em palavras, sentimentos e ações, vão fazer com que você adentre neste lugar que já existe em ti. E aí sim você conhecerá a verdadeira liberdade. Nada mais atrapalhará teu eixo de ser. E não importa o que aconteça, você ainda assim, sempre saberá o que é você e a sua escolha. Vocês não vão entrar em discussões pequeninas por nada, ou por causa de um copo fora do lugar. <risos> ou por algo muito grandioso. Isto não acontecerá, de forma alguma, porque vai ser impossível... Ver a massa repartida, como vocês estão se vendo agora. É impossível olhar para um alguém e sentir raiva. Vocês não vão ter essa capacidade. Porque vocês vão olhar e ainda assim dizer, este irmão não sabe o que ele faz. Ele está num lugar muito ignorante de ser. Mas logo ele voltará a brilhar. E eu estarei lá para poder ajudá-lo. E se retira. E deixe com que ele viva. Agora, estes xingamentos, estas gritarias, a forma como as pessoas estão fazendo. Isto não é quinta consciência. Motivo pelo qual está feito, amados. Todo o trabalho que nós tínhamos neste planeta está concluído. É o tal do joio do trigo que vocês falam muito bem, já está tudo resolvido. As almas que escolheram se ouvir vão ver estes vídeos, vão vai chegar até elas, vão ler os livros, vai ser tão natural. Vão vir outros trabalhadores da luz que vão ser chamados para algumas terapias, aí vai vir aquela vontade do ego de se comunicar e aí vai ter a comunicação e vai ser lindo. Tudo é usado, cada etapa. E tem aqueles um pouquinho mais avançados, que não tem mais vontade de falar nada, afinal de contas não precisa, né? o ar que respira já troca a informação, mas são etapas necessárias, que puxam o bando, que ajuda na cristalização e serve para espalhar. Então não condenem quem não tem mais vontade de dizer ou quem não quer usar algumas vias de comunicação, não condenem. Simplesmente não condenem. Cada um está numa etapa. Cada um está numa fase. E tudo bem. É assim que funciona. Não há uma maneira certa de se fazer. Se você estiver no amor, toda maneira é certa. Então, por favor, comecem a se criar esta realidade dentro de você. Não esperando um avanço do coletivo hoje porque eu falo para vocês, não haverá um avanço do coletivo de forma totalitária hoje, porque o coletivo não entendeu a mensagem das subdivisões, das, dos efeitos pandêmicos que foram trazidos, na verdade criados por vocês mesmos, para que houvesse essa ruptura de paralisação e também adentrasse uma reflexão um pouco mais aprofundada de que aquele mecanismo de vida era totalmente inapropriado e distante de quem vocês são. Mas, o grupo que já tinha escolhido disse sim, nós estamos muito felizes. Não estamos aqui uh, para trazer nenhuma mensagem de desânimo, muito pelo contrário, só estamos fortalecendo vocês que o caminho é sempre abrangência, o caminho é sempre o amor. Só que não será de uma forma abrangente, da forma como vocês achavam que seria ou que vocês romantizavam. Muito pelo contrário, não será dessa forma, não será desse jeito. Será de uma outra maneira, uma, como sempre foi, aos poucos. E apreciem as almas cristalinas que já estão aqui na Terra, apreciem nos olhos brilhantes que brincam de forma pura são eles que voltarão para este planeta são eles que trarão mais brilho são eles que reestrutur reestruturarão são eles então aprendam com o brilho destas crianças que vieram antes, que são almas muito mais antigas que a grande maioria que eles estão fazendo o registro e o escaneamento do que está sendo feito para na próxima vinda deles fazer o ajuste pontual. Não haverá bloqueios, não haverá problemas, será fluído como o amor o é. Mas por que tanto tempo por que tanta demora? Escolha dos humanos, o livre-arbítrio. Hoje, por exemplo, o que estavam a fazer em suas casas? Qual era a atitude para com suas almas e seu bem hoje? Vocês estavam imersos em fé, em alegria, cuidando do físico, da alma, conectados com Deus? O que vocês estavam fazendo hoje? Ou estavam falando de política, brigando com um, discordando com o outro, ou discutindo com algum familiar sobre uma outra coisa? O que vocês estavam fazendo Hoje vocês vivem a somatória daquilo que estava solto e sem controle há tanto tempo, que está sendo mostrado para que vocês se lembrem de amar. Este é o ponto. Agora eu só vou dar um minuto de licença. <risos> Cuidado, que tem uma pequena aqui, mas já voltamos à comunicação. Beth, estamos aqui, irmã filha, desce lá com seu pai nossa, eu tô tontinha filha, era o sanato, você tá doida não brinca comigo, ó papai pega a fofa, que eu tô acabando aqui acabou o tablet, gata, vai lá Bete, desculpa tá linda é que acabou o tablet, filha desculpa mas eu Tudo bem? Tá tudo certo. Vou tá pronto. Pronto. Não, ele, Cara, filha, vai, é que vai e acabou, tá bom? Eu tô aqui com a tia Bete ao vivo. Vai lá, rapidinho. Eu, eu já. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ajuda rapidinho. Já tá com soninho. Sabe quando dá aquele soninho? Nossa, que calor, gente. Não, tudo bem, tá tudo certo. Nossa, que calor. Meu Deus do céu, é, é que o Sanato vem e vai rasgando assim a, as comunicações muito fortes, ele vai mostrando o enredo das escolhas de hoje com, com o que vai acontecer. Então eu vi a gente indo embora, nascendo, renascendo e sendo levado para outro lugar e, e minha cabeça estava assim, caramba, quanta coisa e lindo o arranjo, assim, sabe, não mais 300 anos, tudo se formando, estruturas diferentes, muito bonito, né, e, e para a gente desencanar de achar que a gente vai ter um, uma mudança gradual, assim, no geral, porque os humanos já mostraram, pelo menos um percentual que está fixado, que eles me mostraram, já escolheu que não, mas que está tudo bem, só, só conota o tempo que eles precisam, é, numa numa outra realidade, tá tudo certo, então a gente solta e deixa o fluxo, que é bonito, né, assim, é dar uma calma, dar uma paz para as pessoas que estão ascensionando, que estão assistindo aqui, é, não deixar com que isso abale você, faz parte mesmo, tá tudo bem, você escolheu ir mais longe, só vai, tudo certo, <risos> aí você mentora essas pessoas depois, com maior carinho e respeito, né, Beth segue o coração. O coração é o guia. Né? E como a... eles sempre trazem para a gente, respeito. Respeito é pelo processo do outro. Isso. O outro tem livre-arbítrio e pode fazer todas as escolhas que o infinito dá. Porque são infinitas as possibilidades, o universo é quântico. Então, todos podem escolher tudo, o tempo inteiro. E se vocês escolheram parar o que vocês estavam fazendo para estar aqui, nos ouvindo hoje, ou quem estiver depois vai parar alguns, algum tempo, né, uma hora mais ou menos, para ouvir que nós, nós trouxemos o que eles estão fazendo para gente, você já fez a sua escolha, e a sua escolha é ascensionar. Senão você não estaria aqui assistindo hoje, né, essa live no YouTube, o título do projeto é Ascensão. E é, que... é, legal... <risos> é, é legal a gente falar a etapa, né? Hoje eu atendi uma pessoa querida, assim, claramente na hora dela, ela estava indo também, e aí ela falou, fica uma dúvida nas lives, né, de... É... De tra vocês poderiam trazer mais praticidade do que vocês estão vivendo e eu parei para pensar sobre isso é, acho que nem tem como porque cada um está vivendo um período né cada um está de uma forma cada um mas a gente pode de repente passar como é o nosso dia a dia o que que a gente faz né como é, como se dá ali para dar formatações porque as pessoas têm dificuldade de lidar alguns parentes, né, de, de estabelecer uma conversa, elas acham que tem que e... falar, não sabe se fala, se não fala, se fica quieta, se também não fala, não é trabalhador, e aí vira aquela confusão, né, então uhum. assim, seria legal até, Beth, a gente compartilhar que o pessoal, uhum. fala muito, né, vocês dão vários exemplos legais, mas e na vida de vocês? E aí eu te pergunto, né, Beth, como que você é, né, que a Beth é muito paz e amor, né, mas como que é a Beth... <risos> Gente, a Beth era uma espoleta. A Beth ligada no 330, não era nem do 220, fazia milhões de coisas ao mesmo tempo, eu fazia dois cursos de idioma ao mesmo tempo, eu fazia duas aulas de dança no mesmo dia, né, durante a semana, eu fazia um horário de almoço, eu fazia a noite, eu não parava, eu saía do trabalho às 11 horas, quando tinha que entregar a lei. Então, assim era muita coisa, né? uma demanda muito grande. Então, a Beth de hoje, que foi aos poucos se acalmando, passou por um processo gradativo. Eu não saí dos 330 para vir com 110, né? ou até os 50, não sei quanto é que eu estou agora, Isso. de uma única vez. Eu estou há 20 anos no processo. Né? Uhum. Há 20 anos atrás, eu entrei numa terapia, eu fiz 13 anos de terapia, e fiz todos os cursos de autoconhecimento que apareceram pela minha frente. Então, assim, foram muitos processos, inclusive com os pleiadianos, foram os primeiros que foram apresentados a mim. E em momento algum dessa trajetória, eu imaginava que eu estaria hoje falando para pessoas sobre o que quer que fosse, muito menos sobre multidimensionalidade, ascensão planetária, ou, falando da minha Fractais. vida Fractais. Fractais. Gente, isso nunca passou pela minha cabeça. É. Porque sabe aquelas pessoas holísticas, que nascem holísticas? Uhum. Eu não sou uma dessas pessoas. Uhum. Eu não nasci holística. Eu nunca fui uma pessoa de mapa astrológico, numerologia, nem de ufologia. Nada disso. Eu nunca fui nada disso. Então... O meu despertar, ele foi um despertar muito mais pela fé, né? que eu sempre fui muito ligada a Sananda. Né? Jesus foi meu companheiro, acho que eu já nasci nos braços dele, porque a vida inteira é o meu companheiro, é com quem eu falo, é com quem eu converso. O dia inteiro que eu estiver fazendo, eu converso com ele. Eu converso com ele até para encontrar a caneta, o copo, o celular onde eu deixei tudo... É com ele. E o que, o que eu percebo, que eu posso dizer do meu processo, é que a gente começa a passar por um processo de aquietamento interno. Esse processo de aquietamento interno é que leva a gente para o próximo passo. Eu acredito que todos precisam passar por esse processo de aquietamento. Esse processo de aquietamento não é um aquietamento apenas da mente, é um processo de aquietamento do ser. Ele é interno. A partir do nosso próprio reconhecimento, a gente vai se reconhecendo dos processos e vai modificando a forma como nós vemos as coisas. Esse é o pulo do gato. É como nós vemos as coisas. É mudar a visão. Se a gente não mudar isso, a gente não dá para o próximo passo. Exato. Perfeito. Vou dar, mais exemplo. Vou dar Opa, um exemplo aqui. Tá vendo? <risos> que muito, é isso? Muito interessante. Tinha uma pessoa que eu conheço, né? E que era bem próxima. Sabe aquele aquele, aquele gibi que tinha o um do contra? Eu uhum. acho que era um da, da Mônica, né? Essa pessoa era do contra. Sim. Eu gostava de colocar meu ponto de vista. E essa pessoa era do contra. Então, um dia... Eu tô até vendo. Essa pessoa me disse assim, é, porque a moda agora é dizer que a gente tem escolha. Não tá vendo logo que a gente não tem escolha? As coisas não são impostas. Aí eu comecei a querer convencer aquela pessoa de que existiam escolhas, né? é. que sempre há é uma escolha, que até não escolher é uma escolha. Gente, acho que na terceira frase que eu disse de contestação, caiu a ficha. Eu não tinha que convencer o outro. Porque achar que tudo é uma escolha é o que eu acho, é o que é verdadeiro para mim. E não tinha isso. Exatamente. Exatamente. Ali foi uma grande virada de chave virada de chave na minha vida. Então agora, as pessoas podem falar o que quiserem, eu não vou contestar. Porque pode não ser a minha verdade, mas é a verdade do outro. Pelo menos naquele hum. momento, mesmo que aquela verdade dele seja a verdade glória da terceira dimensão e não isso. a verdade do ser. Entende? Porque há várias não há verdade absoluta. Não. Assim, a pessoa que está totalmente imersa na terceira dimensão, para ela, a verdade é a verdade ilusória daqui. E eu não tenho como chegar lá e puxar a pessoa pela mão e dizer a ela: isso é ilusão. Ela não tem não. condições conscienciais de entendimento. Não tem. Perfeito. Então, o que a gente faz? A gente pega a nossa energia e joga fora. Uhum. Quando, na verdade, se a gente calar e permitir que o outro seja quem ele está sendo naquele momento, a gente está sendo muito mais respeitoso e coerente com a gente mesmo. Porque, assim como eu não quero que o outro venha me dizer qual é a minha verdade, eu também não vou dizer para o outro qual é a verdade dele. Nossa. Eu sei que nem sempre é tão simples, né? Quando a gente tem pessoas muito próximas a nós que pensam de forma completamente diferente, que não estão neste processo, mas elas estão conosco por algum motivo. Há uma razão e há uma escolha nossa de estar com elas e delas de estar conosco. De qualquer forma, nós somos colaboração na vida dessas pessoas, mesmo de boca fechada. Exatamente, não tem essa necessidade. É, depois que você entende esse, esse jogo de respeito na, nessas realidades que o Sanato quis colocar aqui de uma forma genial, você não sente mais necessidade de, de falar ou ter razão. Você só ama, mesmo assim. Você fica olhando e aí você, você só ama, sem tentar mudar o outro. De nenhuma maneira, assim, você, você entende que é um lugar é igual quando uma criança está na escola, que a gente, não são as nossas escolas hoje, mas a gente ensina a pensar, vamos supor, né, não essa coisa enviesada, política, ó, pense sobre o que nós queremos que vocês pensem e é assim o pensamento, não. De você fazer a criança pensar, dela criar uma linha de raciocínio, assim é a vida universal. As pessoas experimentam suas decisões, elas brincam de pensar da sua ah, maneira. Independente se aquele pensamento você fala, ah, mas é ruim, aquele pensamento vai fazer com que ele chegue num lugar. Quem disse que talvez o fundo do poço não seja uma verdadeira redenção para aquela pessoa? Então, é, é meio que tem um julgador ali por trás, ou um salvador. Não quer dizer nada, você não precisa vestir é, esses personagens. Né? Eu conheço muitas pessoas que é, começam a já se sentir bem e já, já começam a dar opinião a né? outra, você fez isso não, eu acho que você tem que menos acho que você tem que mais é, é, não façam isso com ninguém não façam isso assim, é, acho que o máximo que a gente pode fazer é olha, você tem tudo aí dentro escuta o teu coração você uhum. é uma alma imensa o pessoal vai olhar sério que eu sou vai começar a se validar para começar a acreditar é. nela mesma. É o melhor que você pode fazer do que, ó, você tem que ler, você tem que fazer isso, você tem que, você tem que, você tem que, você tem... Que, você tem... Uh, para com isso, gente. Então, assim, esse é, esse é o caminho, esse é o lugar da ascensão que a Beth lindamente falou. Né? Você corre, corre, corre, corre, corre, dá uma doida, aí depois você silencia, silencia, de todo mundo e acha que virou um IT. <risos> Aí depois você começa a encontrar o grupo, né? aí vem a necessidade, fala, fala, compartilha, não sei o que, fiz viagem, fiz isso, virei cambalhota na, em Júpiter e fiz isso e fiz aquilo outro, e tarará, tarará. comunica, comunica, comunica com extraterrestres, não sei o que, ah, eu também já fui, já sou, sou, <risos> aí vira uma. E aí depois você. Acabou a brincadeira. Porque você percebe que todo esse movimento, ele não precisa mais ser feito, é porque ele já está feito. E aí você dá espaço para as outras levas virem, que estão no, no caminho, é igual uma maratona. Aí vão, vocês acham que, que a Beth vai ficar para sempre aqui, fazendo os vídeos? A mulher logo transcende. E é assim que é, porque vão vir outros, como está vindo, e vem outros, outros, outros, cada um se ressintonizando aí na, na frequência vibracional que lhe cabe. E as religiões também estão passando por uma reformulação muito forte, que eles falam que no processo de ascensão, elas não se sustentam mesmo de nenhuma maneira. Então, tem ainda um viés, quando as pessoas falam, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tá tudo bem, porque é um caminho, é lindo. Mas você vai indo, passando por etapas, não tenha medo fala, puxa, isso aqui não faz mais sentido, é uma etapa, é, é igual um vestido que você se despede, que, que te vestiu, te agasalhou, te protegeu do frio, foi importante. Estou fazendo uma alusão, você fala, está comparando com roupa, gente, as roupas nos aquecem no frio, tem gente que morre de frio na rua. Então é um algo que é importante, mas que vai, tá? simplesmente vai porque você quer experimentar outras, coi outras coisas até perceber que nem roupa você precisava, né? Então, assim, é, muito, é muito lindo o processo. Então, você não sente necessidade de nada a não ser existir. É essa sensação que estão jogando Sim. aqui para mim. Né? Que é muito forte, que cada um está vivendo um estágio. E é importante, eles falam, validem os estágios. Sempre vai ter um que vai estar tá um tiquinho ali na frente. Validem, falem, não tenham medo de falar não se colocam numa falsa humildade, com vergonha de dizer que vocês chegaram lá, o Sanato está falando, e bem bravo, vocês têm vergonha de falar, fala que vocês chegaram para impulsionar as pessoas a acreditar cada vez mais, elas vão conseguir, elas vão, elas vão, não, não diminuam a luz acendida, conquistada, reconquistada, parem, só porque um irmão está oscilando, é o processo dele é assim que funciona não é diferente disso, e está tudo bem, porque vocês oscilavam e vocês sabem do que eu estou falando, vocês já oscilaram em trevas, não é mesmo irmã? irmãs em lugares que eram Nossa. submundos conscienciais dificílimos de vocês apurarem por muitas vezes eu observava-se e pensava... Será que elas vão conseguir? Conseguiram. Por isso que eu digo... Honre e glória... Honre e glória... verdadeiro... Está acontecendo. E quanto mais vocês disserem... Mais pessoas vão... Perceber que é capaz... Que é possível... Que elas são capazes... E que é possível... Mas elas precisam acreditar muito todos os dias, se recriando essa realidade e se colocando em pé, como ascensos que são. Então, não abaixem suas cabeças para nada. Para nada, para nada. Este é o momento de estar em pé, trabalhando como nunca, mas não esse trabalho duro que vocês dizem na Terra. É um trabalho feliz, de conquistas, de, de conquistas, de alegrias, de regeneração. Olha a regeneração acontecendo em seus corpos. Veja o brilho voltar nos olhos destas irmãs. Vocês sentem a energia chegar porque ela vive em vocês. Nós sabemos dos desafios. Nós sabemos do quão pesado anda a atmosfera neste ponto de vista que vocês escolhem manter suas frequências. Eu convido vocês a subir o ponto de vista, pode ser? Porque o que eu sou, vocês são. Subexercite a se fazer um pouco melhor hoje, nesta noite. Ou todos os dias de sua vida quer estar no comando de si, mas numa fluidez não de controle. No amor que é livre e solto. E faz o que bem entende no respeito. Porque antes de se enraivecer, um ascenso sempre escolhe amar. Assumam sua quinta essência. Assumam sua ascensão. Porque ela reina neste planeta... E já temos um grupo seleto demais, que se não falar, não preciso dizer mais nada. Com graça e glória estamos aqui. Retorno com força total, reforçando, ressaltando, em verdade, que o nosso trabalho já está concluído. Restauramos a nossa amada Terra. E assim é gente assim, muito, muito pano para manga é muita coisa que a gente pega dessas palavras e pode trazer para nossa vida cotidiana que gente isso que eles trazem para gente é vida é uma forma de vida que a gente escolhe simplesmente viver ou não porque não somos obrigados mas esse grande processo que está aqui é o processo de empoderamento do ser. Todos nós. Reconhecendo quem somos, que somos luz. Apenas isso. E luz brilha. E para os recônditos da alma, de épocas mais remotas, todos nós fomos, todos nós vivemos, eu sei de muitas histórias das minhas experiências passadas que eu não classificaria como belas, mas que hoje eu olho e digo, foi apenas uma experiência. Eu vim experimentar aquilo. E eu experimentei. E a partir dessa experiência, eu pude fazer novas escolhas. É como a gente chega num, num restaurante, né? E a gente experimenta uma comida. É apenas uma experiência. A gente pode escolher continuar comendo daquela comida ou não ir para o um próximo prato, né? que é totalmente diferente ou um pouco parecido, apenas com algumas mudanças. Isso é a vida. E nós somos poderosos. Então, quando disserem para vocês que vocês são pequenos, que vocês que vocês não podem, não acreditem, porque vocês podem tudo. E nós estamos aprendendo a criar, a criar um novo mundo, a criar nova realidade, a nossa realidade, aquela que a gente está querendo construir. Uhum. A Terra acendeu, nós acenderemos se escolhermos. E se não escolherem, outras pessoas não escolherem, ok, está tudo bem ele está apenas experienciando não fazer essa transição agora em algum momento todos, todos todos farão a transição e acenderão só então, não precisamos ter pressa de sair puxando ninguém o trem hum. vai sair na hora certa com as pessoas que fizeram a escolha e ninguém vai ficar para trás porque aquelas pessoas vão pegar o próximo trem, ou o próximo, ou o próximo. Então, não tem por que nos desesperarmos. Se nós estamos aqui numa roda de né, Sansara, na roda das reencarnações, e a gente vê os nossos entes queridos indo para a quarta dimensão, é a mesma coisa. Às vezes a gente vai na frente, às vezes o outro vai na frente... E dessa vez, quem escolher, vai na frente. Só que não vai para a quarta, vai para a quinta. Uhum. E a gente se encontra mais adiante. Porque todos fazemos parte do todo. Que é a fonte. Uhum. Sem, Sem Que coisa cobranças. linda. Sem cobrança Você <risos> falou tudo, Beth. Que inspiração é. linda. É, é Isso é para trazer um pouquinho de paz para vocês. Sentir um fluxo bem forte de... Descrenças, pessoas desacreditando, né? Tem muitas informações, estava até falando com a, com a Karen Canedo, né? Que a gente tá sentindo que nós não podemos falar, né? Eles dão uma <risos> dão uma mexida que aí a gente fica não, não sai. né? Aí eles não pode, não pode, não pode, não pode. Por quê? É, porque tem coisas que é, a gente precisa esperar o ciclo virar para depois é, começar a trazer essas codificações, né? Algumas pessoas receberam, foram, é bem contundente mesmo, te desloca demais, te coloca é, realmente nessa outra realidade, que, que é linda, é fantástica, a gente fica muito feliz, fica, fica gostoso aqui dentro, mas tem uma outra coisa que eu não sei se eu falei da outra, acho que eu não falei porque não tinha acontecido comigo, Tá tudo tão rápido, cada semana é um flash. É... Quando deu a virada para mim, é forte, que eu digo sem parar de ofuscar aquelas oscilações malucas, né? que sobe no prédio, cai do prédio. Quando eu fiquei lá e vi que eu fiquei fixa nessa quinta consciência, eu chorei muito. Eu não chorei só de felicidade, eu chorei também de tristeza, porque eu queria que todo mundo estivesse experimentando aquilo naquele momento. Nossa! Eu fiquei, eu fiquei meio... E aí o, o, a minha equipe tão linda, oh, filha, é assim mesmo, que bonito você chorando. Eu falei, é porque eu podia ser uma egoísta, né? Tipo, ah, eu tô quieta, eu não queria estar ali, eu não queria estar ali, eu vou voltar, ele existe, não tem como esquece, já foi já foi, olha que como é mais interessante este ponto de vista né? agora vá, você vai continuar a viver mas neste ponto de vista que não faz mais sentido e aí é como se eu tivesse renascido no mundo aí eu ia conversar com as pessoas eu vi os registros da, da roda de Sansana e eu olhava meu eu ai, olha Aí eu olhava, ah, ele tá pensando assim: ah, tá bom, então já sei como agir, porque eu também pensava assim. E aí conversava de acordo, não falando, ó, oh, você não pode pensar assim, você não <risos> você, você olha com carinho, aí você brinca, até fala, ó, oh, sem manipulação nenhuma, gente, não tem, porque você só ama. E aí você só ama. Aí quando você vê algum padrão mais doentinho, mas aí você, ó, oh, você tá exagerando amigo, xa, xa, xa, fica aí, mas é feito divertido, ah, tem alguns um pouquinho mais contundentes, porque tem pessoas com, com, que estão num padrão de paranoia muito agressivo, então a gente precisa pôr um, uma contundência de luz e amor, mas está tudo certo, é só você pôr uma firmeza ali, mas é, é como se você renascesse no mundo, o mundo brilha mais. O céu fica Muito diferente. Bem. Eles estão pedindo para falar. Eu não estou eu não com vontade zero de falar mais nada. Assim. Mas eles estão falando. Fala sim, irmã. Estão me dando muita inspiração aqui. Então, eu estou permitindo ser usada. O que é mais que eu vi? A água, quando eu tomo, ela fica diferente. É como se eu já abençoasse a água e, e aumentasse o teor de luz que ela poderia me oferecer. Então é muito lindo assim o processo. Assim, eu falo, nossa, isso não está acontecendo da, da comida, do alimento quando eu estou preparando é automático. Eu já vou abençoando tudo, mas com muita consciência, já trazendo é, muita energia, transmutando aqueles que não têm tanto nutriente assim, né? Te dá, um, ah, deixa eu dar uma equilibrada porque tudo é energia mesmo a gente brinca, é, puxando forças de energias para transmutar. Sabe, de eu me ver na terra, mas a terra não está aqui nos meus pés, mas eu sei na terra, acontecem umas coisas diferentes, sabe? É, quando eu quiser, quando eu quero a força do mar, eu me torno ele e eu me sinto, então é muito gostoso. Então estão pedindo para falar dessas coisas que a gente tá nesses lugares e não tem sofrimento de, ah, eu tô com um negocinho, eu tô nossa, e se fala, quanto tempo eu perdi lá, né? Aí eles, não, você não perdeu tempo. Foi só um estágio, foi necessário. Olha que gostoso. Eu Mas eu sofri me despedindo desse corpo de dor, que foi o que eu falei em algum vídeo aí. Eu, eu, eu dei um até logo e agradeci, honrei toda aquela persona. É, hum. E aí é, é gostoso, é um lugar que você não prova nada, assim, você fica ali flutuante. Então, recebam isso porque é verdade. Eu, eu sempre acreditei nesse lugar, mas nunca imaginei que nessa encarnação eu conseguiria, e tô sendo honesta com vocês, de tantas dificuldades emocionais que eu passei, que eu vim no registro genético com bastante contundência emocional. Então eu, eu falei, ah, eu vou até o último suspiro, eu vou tentando. Eu falava assim, eu não desisto, eu vou até o fim tentando. E aí fui tomando <risos> atitudes diferentes, mas não imaginava... Que eu iria, iria ter uma virada um pouquinho melhor agora, e eles falam que vem muito mais pela frente, que é só o começo. Então é incrível, gente, o lugar de paz permanente, ele é real. Aí não precisam ficar frustrados, se não dá, é, é comum. Sobe, desce, sobe, desce. Vai indo, vai indo que vocês estão conseguindo, tá bom? Eu tinha dias que eu achava que eu ia morrer, sinceramente falando, tá? Porque era uma dor emocional surreal, vontade de gritar. E de repente passava, meu caramba, o que, que é isso? Parece que eu estou expurgando uns trecos de mim. Mas era tudo verdade. Eu, talvez eu tenha que passar a explanar essa forma mais intensa que eu vim experienciar, como a Beth muito bem colocou. Cada um escolhe uma maneira. E eu, de repente, vim para isso. Era só para compartilhar, porque é muito bom, cara. Maravilhoso. É muito... não existe A gente chama uma atenção com relação a essa questão da humildade, que a gente tem uma falsa ideia de humildade. É, né? A gente verdade. não pode falar do nosso processo, eles trouxeram isso, né? E a gente Trouxe. muitas vezes não fala, e a gente fica uhum. com vergonha. É. A gente fica com vergonha de dizer para o outro que a gente está num, num patamar, não melhor, nem superior, nada disso. Mas que a gente conseguiu acessar um estado de paz e de harmonia interna que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Né? Assim como a gente tem vergonha de falar de outras coisas, né? de outras conquistas. Eu tinha muita vergonha, antigamente, de falar de determinadas coisas porque eu achava que eu ia parecer snob. Né? É. Gente, isso é só ponto de vista. É. só de vista, sabe? <risos> se a gente não fala aqui para vocês da nossas experiência como a Marisa se e fala das questões dela de passar por esses momentos de dor, de transmutar, de, de hoje estar num outro patamar, quando vocês começarem a acessar a sua experiência pessoal, vocês vão dizer assim, uau! Né? A experiência que eu estou passando é algo se eu não falo para vocês do meu estado de paz, de harmonia interna, que é real para mim, que eu já vivo nesse estado, eu não posso dizer para vocês que eu não auxilio de vez em quando. Mas muito de vez em quando, atualmente. Porque o meu estado de paz, ele é quase já permanente. Sim. Mas foi uma conquista. A primeira vez que eu recebi esse espaço de paz interna, eu precisei parar para reconhecer o que era aquilo. Uhum. E depois eu comecei a expandir esses espaços conscientemente, até ele se tornar um estado quase que permanente. E eu sei que ele vai se tornar permanente, porque ele só tem a crescer e a expandir, assim como os estados de alegria, os estados de amor, de harmonia. Assim como a gente antigamente vivia na, na disputa, na raiva, na agonia, agora Isso. a gente está reunindo esse outro espaço interno nosso. E é para lá que a gente está indo, para dentro da gente. Para o é. nosso eu. Para o nosso eu superior. A gente está indo em direção à fonte. Não existe nada fora. É tudo dentro. dentro. Porque nós somos o povo. Nós fazemos parte dessa maravilha quântica que é o universo nós somos apenas energia e este corpo que está aqui é energia que está um pouco densificada só isso e a gente está passando pelo processo de fluidificar esse corpo e deixar as densidades e a gente começar a fazer experiências diferentes experienciar espaços internos apenas isso Enquanto a gente estava experienciando, experienciando os espaços externos, né? Uhum. Da Bíblia, da disputa, da, da confusão, né? Uhum. De disputar, de querer, de ter, de ter uhum. razão, a gente está indo para outro estado. Exato. Que é interno. Eu vou lhe dizer, sinceramente, dizer a todos vocês: vale muito a pena. Muito. Porque não tem preço. Não tem preço. Viver a nova realidade, é tudo de bom. Que lindo, Beth, quanta inspiração de você mesma tão conectada. Eu vi uma cena, que agora eu ando vendo essas cenas, né? Aí eu sei que vocês cê, gostam, né? Vamos, vamos mostrar os causos também, né? Quando eu entrei nesse véu, é, eu vejo as pessoas acordando, dormindo, acordando, dormindo e tal e a Beth assim você tá toda inteira lá, é. Né? Eu só você vai rir, eu só vejo você pôr um pezinho assim, é só para ter certeza assim, um pezinho do outro lado assim, por isso que você fala da oscilação, mas é uma coisa muito mais física, são oscilações que vem com uma contundência que você põe um pezinho ali só para se certificar que ah, cheguei mas eu vejo você enfiando o pé do outro lado e o corpo inteiro já em quinta. Então é divertido, você racha o bico, você se diverte fazendo isso, assim. Aí você põe o pé inteiro, aí vai até um pouco da canela, assim, aí volta. E aí eu, mas por que você tá fazendo? Ah, eu tô brincando. Você só fala assim, eu tô brincando, a brincar. sua cara, né, fazer isso. Você fala Louca, a gente tentou tanto para atravessar esse véu. sempre assim, então, só para brincar, para ver como eu consigo. Ó, só para dar mais uma fortalecida. Porque tem isso, né, o vai e vem. É uma, é uma fortalecida bonita. Então, assim, é, é demais ver essa brincadeira, né, essa diversão. E aí, você falou da, da modéstia, né, da, da falsa humildade, ou até das pessoas se sentirem invalidadas. Ah, isso aqui é importante a gente falar, André que eu atendi uma pessoa incrível, assim, uma terapeuta extraordinária, e ela falou, poxa, Maia, às vezes a gente, de uma forma geral, se sente mal quando vocês falam que viram isso, viram aquilo, o código de luz, o caramba, e aí a gente não vê nada e se sente uma porcaria, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, a gente não fala com a intenção de é, subitamente o um mundo pirim -pim -pim e só é quem vê, nada a ver, todo mundo é, é que cada um vem de uma maneira, e quando a gente retrata um mundo um pouco melhor, é a sugestão para você começar a criar essa realidade como o próprio Sanato trouxe aqui, tá? mas tem despertar, que é o que acontece com a maioria, a Beth está aqui, que não me deixa mentir, e vem com força total que não tem suavezinho não, minha gente então assim, se você estiver passando por uma tempestade, acredite esse também é um movimento que está acontecendo com muitas pessoas, então não se sinta mal, você está indo à frente, não se sinta desvalorizado, não se desmereça porque assim nós não tivemos a mínima intenção de fazer isso com vocês isso já existia dentro de você, esse desvalor. E quem disse que não é a intenção de trazer isso para fora para você começar a se valorizar e se colocar no mundo? Então pense nisso: todos somos, mas cada um vem com talento. Eu fico reforçando, reforçando para a gente não criar falsas ilusões ou até romantizar a visão, tá? Porque eu não vejo só seres de luz, tá? Eu vejo. Não preciso falar mais nada como eu vejo várias coisas <risos> e não é legal tá, então assim, gente, tá tudo certo dê graças a Deus <risos> que vocês são incríveis são maravilhosos, não quer é. dizer nada que você não tá vendo tal coisa que você não é especial tem nada a ver, todo mundo é, né Beth? Sim. Maravilhosa. eu também é. já vi muita coisa que eu não gostaria de ter visto e em determinado momento, a minha clarevidência evidência foi meio que bloqueada, né? Ela foi meio que embaçada. Eu uhum. perguntei, né? Por que, é que eu não estava mais tendo essa, essa visão? Eles me disseram que isso estava me distraindo. É. Ficava distraída com a visão. Né? Vale então, isso. as outras coisas se perdiam um pouco. Uhum. Eu precisava estar tá focada nas mensagens que estavam chegando. Independente do que eu estava visualizando. Então, assim, eu vejo algumas coisas sim, né? Quando eu faço uhum. os processos energéticos, eu tenho uma visão, mas ela, eu acho que ela é na medida, né? Para é não e muito. Né? É. Assim, a Marisa tem essa visão aberta, nessa né? clarividência. É, total. Mas confunde. Mas na conta, talvez eu não dê conta se você se. Assim. Confunde. Mas está tudo certo. Está tudo é, tipo... certo, mim, eu não tenho essa conversa não, sabe Marisa? É... Eu não sei nada, porque eu quero... Ah, que Marisa tem mais que eu não... Ah, não, nada a ver, é nada isso, a ver. Entendeu? Apenas você vive uma experiência de uma forma... Eu nunca exato, experiência de outra. exato, e não quer dizer que eu veja tudo. E, e, e você falou uma coisa muito legal, que vale também para a gente deixar registrado, é a confusão, porque você vai indo em níveis de visualização, que dá uma bugada na tua cabeça, né? Eu já, já comentei em outros vídeos, mas só para vocês terem uma ideia, é, essa, noite, essa noite eu, eu mergulhei na, no inconsciente de um grupo de pessoas e eu encontrava maneiras de conseguir conversar com essas pessoas, né? Então, era muito claro como essas pessoas vão me olhar. Ah, se eu oferecer o que elas gostam. Ah, e aí, ali no contexto elas gostavam de roupas. Então, eu tava ali lúcida, como Marise, mas eu estava com o um intento de intervenção espiritual para trazer aquela pessoa para uma reunião, para uma conversa, para a gente já remodelar a próxima encarnação dela. Então, Sim. Só que tinha parentes meus ali. Então eu tinha que criar, visualizar um roupeiro com várias roupas e tal. E aí eu ia, você gostou dessa? Aí a pessoa, ah, gostei, ah, gostou, então vamos conversar? Vamos. Sim. Que tal naquela sala ali? Vamos, vamos lá. Aí, através da roupa, eu colocava a roupa com um monte de brilho, aí a pessoa se sentia um pouco. Olha que viagem! Na verdade, aquilo eram conectores de luz, né? Para então, uhum. que a pessoa se colocasse um pouquinho mais no centro, eu conversava. Aí eu tentei trazer minha avó, minha avó escolheu que não. Aquilo me deixou super flor. <risos> não deu certo. Aí meu marido, chamei, falei, amor, o que, que você acha dessa calça? Ele é justa, né? Falei, putz, aí eu não achei a calça larga, porque ele não queria que eu materializasse. Aí eu falei, você não quer vir, né? Ele não. Então tudo isso é muito difícil, gente, Sim. ver essas coisas, sabe? Até você começar a ter clareza, é, te confunde, é, é, traz mu muitas coisas por trás. Então, assim... Foquem só no bem-estar de vocês, nisso que o Sanata acabou de falar, na sua atitude diária, que é tão óbvia de se fazer bem. Vamos lá, vocês têm sensações, vocês têm às vezes visualizações... O sentir é tudo, é a grande visão, é o mapa do universo, é o seu sentir. Então trabalha nesse sentir, se cuida, se organiza, como a Beth lindamente colocou, mude o seu comportamento diariamente, que mudando você vai achar o seu verdadeiro eixo dessa liberdade de brincar no respeito e na alegria, né, Beth? É isso, é isso. É, é, é, esse é o foco, a gente está aqui. Estamos como humanos, então foque em tudo, não fique perdendo tempo, eu quero conectar. Conecte com você aqui, agora, vamos. Não, todo o resto, se está apagado, tem uma grande razão disto. Tá? Então, assim, só vai. Eu, por alguma razão, eu, eu vim assim que talvez fosse para eu ter essa conversa aqui. Mas é só por isso, tá? Porque eu, eu, se eu pudesse escolher, como eu já pedi, eu falei: ah, eu não quero mais ver. Só que aí, através da intuição, começou a ver de novo. Eu falei, mas vocês não falaram que não ia mais ver? Eles falaram, é, mas é que a intuição está muito aflorada, então você mediuniza através da intuição. Eu falei, cara, que saco. Aí eles dão risada. Ai, Marise, mas finge é que não vê. Finge que não vê, é isso mesmo. E eu finjo mesmo, não é comigo. Não é sei assim, de nada. Sabe, é, bem, é bem complexo, porque assim, você pode falar que você está vendo aqui, você pode falar para algumas pessoas, mas não dá o tempo inteiro você dizer para todo mundo que você está não, vendo. Não, nem, nem falo, é, assim, fico é quieta. Paisagem, é aquela a sabe? Estava rolando, você está vendo, você está fazendo de conta, né? Que não está é. vendo. Porque não não, tá. Uma vez, uma vez você falou isso, estava num churrasco com várias amigas, e aí um... um... Um grande amigo meu, ai, mas não sei porque que eu tô com a energia baixa e tal, ai. e ele tava bebendo, aí eu olhei na cabeça dele, tinha um, um amiguinho chupando o assim, eu não sei porque eu sou uma pessoa tão boa, eu falei, você é mesmo, mas aí eu não podia falar, cara, você tá bebendo, né? Eu não posso falar, porque quem sou eu para falar? É, é tão óbvio, óbvio que ele é um ser estelar fantástico, antigo, maravilhoso, que veio para ascensionar. Chega os budegos. Vai sintonizar com o quê? Eu não posso. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu já acostumei, né? Pareceu uma coisinha assim ali. E eu, olha, que loucura. Eu tenho que fazer... <risos> Você fica de boa. Antes me deixava, eu ficava esquisita, né? Porque eu julgava, eu tinha medo. Mas hoje eu olho como irmão mesmo, irmão que escolheu tomar uma pinga. Eu vou fazer o quê? É né? É. E tá tudo bem, tá tudo certo. É respeitar as escolhas. É. Isso é o fundamental, é o essencial, gente. Isso é regra primeira para a vida. Respeitar a escolha. Isso, maravilhosa, que energia Uou. é essa que está aqui agora, hein? Hum. Tem um comando Bete. aqui. Um comando Nossa, aqui. que gostoso, que coisa linda. Uma reunião muito, muito maior do que a gente possa imaginar, gente. O Sanato, o Ashtar estão agradecendo profundamente. É, o o Fractarzão aí da Beth né? agradecendo profundamente o grande portal estabelecido aqui, a junção de muitos corações, é, traz um novo código que a Beth vai trazer. Eles estão falando aqui. Quando vocês se unem numa reunião, vocês codificam novos portais dessa nova era. Nossa, isso é lindo de saber. Né? Então, eu ele... Eu estou codificando códigos de... Estou materializando códigos de luz. É, ela está trazendo quatro. a gente. É isso que eles estão falando, que você vai receber o de hoje desse encontro, que cada encontro é um, é um código fixado na atmosfera, como um raio de luz, como se fosse uma antena transmissora de cada informação né, que está sendo transmitida aqui para ser retransmitida também para o próximo grupo que virá. Olha que coisa mais formidável. Estou sentindo o peito aqui pulsar. Tá lindo. Gente, amados, hoje eu não falei o nome de ninguém, mas a gente já entrou assim com muita energia, com muita coisa para ser trazida. A Marisa já Sim. estava em conexão perfeita com essas consciências iluminadas que trouxeram tanta clareza para a gente hoje. E vocês sabem, a gente fala o tempo inteiro muito vida, né? que não tem uma palavra que a gente diga que não seja através da intuição. Então, assim, mesmo que não seja uma canalização direta, a gente está intuído o tempo inteiro. Porque esse trabalho é o trabalho da luz, esse trabalho é para a luz e com a luz. Então, nós nos colocamos a serviço, nós nos colocamos à disposição, e a gente está aqui, fazendo a nossa parte. E por isso, a gente pode dizer para vocês o que a gente faz e o que a gente passa. Porque a gente está aberto de coração. A gente Sim. não está fazendo de conta. A gente coloca o nosso coração em todos os processos. Assim, Alice, minha linda, gratidão imensa no fundo do meu coração. Eu que agradeço. Você, uma ela, você. Querida, faz parte aí da minha Grégora. Eu, com eu, você, eu que agradeço muito pela oportunidade. Eu te amo profundamente, amo cada um de vocês vamos firmes, porque a única coisa que existe é só o amor. Né? Todo o resto é uma grande ilusão. Lembrem disso. Sim. Beijo no seu coração, meus amados, Gratidão, amados, a todos vocês. Repassem a live para aquelas pessoas que vocês sentirem no coração de vocês, que vai se beneficiar dessa conversa nossa, com essas consciências de luz. Gratidão imensa por estarem aqui, por nos amarem, que eu sei que vocês nos amam, assim como nós amamos vocês, e gratidão imensa pelo processo de cada um. Nós, do fundo dos nossos corações, honramos vocês nos seus processos. Então, respeitem seus processos, sejam gentis Isso. com vocês, e não parem, sigam Isso. em frente. Beijo no coração e até mais. Tchau. Tchau, amados.